É, tem certas coisas que chegam ao fim Mas dessa vez, eu vou ter presentes pra dar pra vocês E aí pessoal, como é vocês? Aqui quem fala, Pinguim. Sejam bem-vindos ao último vídeo gravado de 2022 Eu não sei se vai estar saindo hoje, no próprio dia que eu estou gravando Que é dia 31 de dezembro, ou no dia 1 Não sei, espero estar saindo no mesmo dia Tá bom? Então vamos lá, eu sou o Pinguim e aqui a gente fala sobre jogos de criatividade E hoje eu tenho muitas coisas para conversar com vocês Sobre 2023 e também sobre 2022 A gente tem algumas boas coisas, esse vai ser um vídeo assim, Eu tenho um roteiro aqui do de temas, mas eu não vou tentar não editar muito A não ser para mostrar as coisas que vão acontecer e que já aconteceram durante esse ano Tá? Como vocês falam aí, percebi a, a referência, né? Né, do, de o fim de uma era é, para o Pinguin 10 também não vai ser diferente e eu vou recolocar isso aqui porque tá me dando agonia mas vamos lá hoje a gente tem muita coisa para relembrar aqui com vocês sobre como foi 2022 como foi 2023 esse vídeo vai ser tanto para quem já conhece o canal quanto para quem está conhecendo agora então você que está chegando agora seja muito bem-vindo você vai conhecer agora o Pinguin 10 para mim no seu melhor momento e para você que já é velho bem de casa, né? Que eu diga, tá aqui há bastante tempo Bem, você vai ter um conteúdo completamente renovado aí pra você A gente vai falar sobre isso Mas vamos relembrar, então, um pouquinho De como foi esse ano aqui pro canal Pinheiréis Geralmente eu faço algum clipe, alguma coisinha Mas hoje, eu resolvi só conversar Vamos conversar como foi esse ano, como foi uma coisa muito legal Vamos lembrando aqui de alguns pontos Não vou entrar entrando muito, ah, isso aconteceu em janeiro foi... Não, eu vou estar tá aqui apenas falando coisas que aconteceram em 2022. Então, simbora Vai ser muito legal. Eu tô aqui com a minha listinha de coisas, coisas que aconteceram é porque foi bastante coisa. Foi bastante coisa, foi muito legal, foi muito divertido. Então, vamos lá. A primeira coisa que teve lá em 2022, no início do ano, logo que se abriu, foi a Pinguindes. Cara, Pinguindas foi um dos grandes eventos aí que eu, que eu gostei muito de fazer na nossa primeira edição. Sim, teremos segunda edição da Pinguindes e dessa vez ela vai ser maior e melhor. Não só porque ela vai estar maior em algumas coisas, eu quero melhorar bastante coisas da produção do ano passado para essa, como também ela vai estar em outras redes. Então a galera do Instagram, a galera do Twitter, a vocês mesmos aqui do YouTube, vão provavelmente ter este conteúdo agora na Pinguins 2023. Mas vamos relembrar 2022. 2022 foi um ano maravilhoso, foi repleto de jogo então teve né? Bastante coisa, por mais que 2021 a gente tenha chegado muito mais e Pinguins 2022 acabou ganhando muito com isso. Então, Pinguins de 2023 promete muito também. Bem, a gente teve redes sociais em 2022. A gente teve redes que chegaram em 2022, como o TikTok, que, pô, está sendo bem recebido por vocês. Ainda precisa de muito mais apoio, para ser bem sincero, em questão de TikTok. Então, se você não me segue no TikTok, segue. O link vai estar aí na descrição, tá? Já saiu, teve corte, teve bastante coisa e bastante público. Vocês fizeram bastante barulho no TikTok. E eu peço para que nesse próximo ano, inclusive, em questão de vocês, quem puder não só seguir o TikTok, porque é importante que você siga para você receber mais vídeos do TikTok, porque o TikTok entrega bem, né? Mas também, comente nos vídeos, deixe like nos vídeos para poder ajudar o canal do TikTok a crescer, para ele poder ser... Um dos grandes representantes do está tal qual hoje a gente tem o YouTube, o Instagram, a própria Twitch. Vamos fazer o TikTok também ser tão grande quanto, por favor. Não só ele, como eu também criei um COR. É, eu não vou falar o outro nome, mas é a rede do social do Pássaro Amarelo. Sim, a gente tem um COR. Eu só publiquei três coisas, ele entrou agora no final de ano, graças aí ao, ao Elãozinho. Né, Alãozinho? Mas tudo bem, você pode me seguir no Twitter também. Me segue nos dois, que eu vou estar tá nos dois lá. Eu sei que o COD não é uma rede tão bem utilizada, mas para quem utiliza, eu estou por lá também. Tá bom? Porque eu acho importante eu estar na, em todos os lugares que vocês quiserem estar também. Tá, então a gente teve: é, o Instagram, por mais incrível que pareça, foi uma das redes menos utilizadas esse ano. Eu pretendo utilizar mais em 2023. De certa forma, sim, mas eu realmente estou dando prioridade às outras redes porque elas não são tão grandes ainda quanto o próprio Instagram. Tá? Então, para quem se pergunta por que eu não estou passando tanto Instagram, é justamente porque eu estou dando um focozinho maior para as outras crescerem, tá? Então, mas isso não significa que o Instagram não teve coisa. Na verdade, teve coisa. Foi extremamente divertido. E foi muito legal, eu tive muita participação também no canal Pulim Vega no Instagram, eu tive bastante participação por lá. E eu confesso, foi uma coisa divertidíssima participar do Pulim Vega fazer as coisas e foi muito legal. É... 2022, no quesito redes sociais, vocês estiveram... Foi o um ano com uma... a maior utilização das redes sociais da história do Pinho então, muita coisa boa. Teve o um visual da live que mudou de 2021 para 2022, para esse visual... Do Pinguizinho, que foi desenhado pelo meu pai, teve referência a, a Hatch Time, teve o Mundo Quest e tudo mais, que, nossa, maravilhoso, foi um visual estupendo. Eu ainda quero fazer mais coisas e mais visuais diferenciados, tá? Assim como a gente tem, por exemplo, o Papo Pinguino, eu quero ainda fazer do Domingo Dev, tá? E tem mais coisas, mas, no geral, eu gosto muito do visual da Twitch como ele está e eu pretendo manter em 2023 esse visualzinho, tá? Não sei, a não ser que alguém me dê uma melhora ou por algum motivo da vida a gente faça uma melhora. Mas a princípio eu gosto muito do visualzinho de live como ele é. Tá? Mas é bem possível que eu faça algumas novas para uh, eventuais quadros ou eventuais coisas novas que eu acabo aqui na, na Twitch. Não sei ainda. Mas tivemos isso. Isso foi uma das grandes coisas que aconteceu em 2022. Bem... Esse foi um ano também muito diferenciado. Não que 2021 não tivesse, mas em 2022 foi maior. No quesito de eu receber chaves de diversos jogos pra trazer pra vocês, principalmente lá na Twitch, né? Onde a gente faz live aí, todo segunda, terça, sábado e domingo, pra quem não sabia. Tá, agora a gente tá em pausa, vamos voltar aí provavelmente lá pro dia 10 de janeiro, imagino eu. Mas a gente vai ter alguns videozinhos aqui no canal, mas voltando... A gente recebeu algumas chaves muito importantes, incluindo aí do jogo brasileiro, que apareceu na Pinguins, inclusive, do ano passado, o Mace. A gente também jogou Call the Kangaroo. a gente jogou um jogo de detetive. já teve bastante jogo que eu trouxe chave diretamente dada para os desenvolvedores. Inclusive, os desenvolvedores que quiserem, se tiver algum desenvolvedor que falou, eu quero que você jogue... Mano, pode mandar chave de jogo que eu jogo sim, vai ser extremamente legal. Recebi bastante chave, eu agradeço a todos dúvidas que quiserem mandar, mande Entra aí no nosso Discord, a gente tem o um Discord? Eu vou deixar na descrição também Vou deixar o TikTok e o Discord, eu tô deixando aí na descrição tá? Entra aí no nosso Discord e deixa lá, tem uma aba de divulgação Que é o anúncios da galera Cara, deixa lá o teu jogo pra, e fala Eu quero mandar essa chave pro pinguim que eu também faço Também tem meu e-mail profissional também aí, caso você prefira também por e-mail Tanto faz o negócio é chegar ao jogo e provavelmente vai ser extremamente divertido. E em falar, né? Em coisas assim, criadas e tudo mais, a gente teve quadros novos no canal que, cara, foram sensacionais, que eu quero trazer muito no ano que vem de novo. Incluindo o Papo Pinguim. Tivemos com o Pulinho Vega, tivemos aí também com o Ninja. E eu quero trazer mais, tá? Eu já tenho noções aí de quem vai ser o próximo. Não vou dizer ainda quem é, já temos planejamento. ...da Papo Pinguino, que é o nosso quadro, nosso podcast... ...e vocês gostaram muito, vocês estão recebendo ele muito bem... ...não só no, nas próprias lives, como nos vídeos que estão sendo colocados... ...e também nos cortes, que está tendo muito corte do Papo Pinguino... ...e está sinceramente maravilhoso, inclusive saiu um... ...antes de ontem, se você não conferiu, confere lá a história do Rupi Ninja... ...que cara, foi uma história muito engraçada de acompanhar ao vivo tá sobre a jaqueta do do Rupin Ninja, dá uma conferida tá lá no nosso tiktok que tá saindo lá os shorts os, os cortes do papo pinguim então saindo primeiro no tiktok que é onde mais uma vez eu estou dando incentivo para galera ir para lá então vai sair vai sair nas outras redes vai mas vai demorar um bocado então por favor quem puder conferir lá no tiktok confere por lá que vai ser muito legal e a gente também teve aqui no youtube o noticind que vocês receberam muito bem. E eu não consegui fazer a segunda edição ainda. Ela inclusive está roteirizada. Já está para ser feita. Mas eu não consegui fazer ainda. tá? Porque tem bastante coisa. Que eu tenho que fazer. A gente teve aí final de ano. Foi complicado. Mas eu quero trazer principalmente os destaques. Que aconteceram aí no ano de 2022. Os que eu perdi. E os que eu não perdi aí ao longo do ano. Tá bom? Então Noticind não... É, vocês gostaram bastante, eu quero trazer muito ainda no ano que vem pra vocês. Eu quero realmente que esteja um quadro mensal aqui do canal, tá? E Noticinde aí começou em 2022 e pra mim foi espetacular. Vocês receberam muito bem, os ouvidores receberam muito bem. Então, pretendo continuar de forma incrível, tá? A gente teve aí o Pinguinés Purple, né? Que começou em 2021, que terminou agora em 2022, né? Que era a nossa assinatura mensal de, de jogos do canal. É, acabou por motivos basicamente da própria install uh, Umas mudanças, vamos dizer assim, de, de caminho Acabaram fazendo que o primeiro 10 Purple acabasse Mas isso não quer dizer que ele deu errado, tá? Inclusive o primeiro 10 Purple deu muito certo no canal para incentivar muita galera a dar sub E deu muito certo Isso realmente funcionou Tanto é que a gente continua agora de uma nova forma Que é o Install Pass né? Então caso você dê sub lá no canal em 10 agora você está recebendo o Vidas 5 Até o dia 10 de janeiro Tá? Então até o dia 10 de janeiro você vai poder pegar O Vidas aí, então continua Normalmente, inclusive se você quiser conferir Mais novidades aí, você pode conferir Tá até no canal Penguin 10, aí está o Point Que a gente fez algumas coisas, inclusive é... um adendo Aí que eu quero adicionar, o Penguin Dungeon eu quero para lançar agora em dezembro, vai lançar em janeiro Porque a gente teve problemas técnicos Basicamente, é... principalmente questão de anúncio e rede social E enfim por conta disso, a gente acabou não lançando o Penguin Dungeon pra PC ainda, mas ele vai entrar agora no mês de janeiro, tá? Então é só ficar atento aí às redes da Insta caso você esteja curioso em relação ao Penguin Dungeon. E a gente teve a Purple Jam, que foi divertidíssima, porque ela fez um jogo muito top, e o Gael também foram dois jogos, e foi muito divertido ter a Purple Jam, né? E eu pretendo fazer mais Game Jams pro canal sim, e eu ainda não sei como, mas eu quero trazer mais. Então, fiquem atentos aí que vai ser interessante. E é isso aí. E a gente teve ali no meio do ano, a gente teve uma pausa porque eu fui trabalhar com um professor de programação numa escola e eu saí porque justamente porque eu não estava tendo tempo, porque eu não podia criar, eu não podia fazer nada, nem resolver meus problemas, eu podia. E agora, aí depois eu voltei mais ou menos lá por agosto e como fiquei praticamente uns dois meses fora, então... É, vocês sentiram bem, que foi basicamente nos meses de junho e julho ali, vocês sentiram bem, uh, o canal foi sim afetado, né, questão de view, questão de uma porrada de coisa, foi menos porque eu tava nas redes sociais, mas ainda assim, não tava a melhor coisa do mundo, tá, então, eu sei, não, eu não pude fazer muita coisa, mas, foi, acontecimentos de 2022, é, por mais que ele tenha coisas boas, eles também tiveram coisas ruins, é, inclusive entrando aí no, numa métrica que vocês perceberam que durante um tempo a gente já teve alguns vídeos que foram editados pela Ruiza, né? E infelizmente eu não tô mais capaz de poder é, continuar com a, a edição da Ruiza. Então por que a Ruiza aparece muito? Não, na verdade, muito pelo contrário, ela é uma excelente. Então você que quer, você tem um dinheirinho aí, você quer alguém para editar os seus vídeos, mano, pode chamar a Ruiza, Ruiza... Pessoa, gente boníssima, faz um excelente trabalho, não tenho o que reclamar, mas eu não só não tenho condições, infelizmente, de poder continuar pegando as gameplays com ela, né? Mas foi uma excelente editora, vocês gostaram muito dos vídeos e das thumbs, eu também, tá? Inclusive abraço mais uma vez a Luísa. E mas infelizmente não vai ter como eu poder continuar mas eu, eu mesmo vou editar os vídeos então não vai parar de ter vídeo basicamente mas além disso a gente teve também alguns eventos da própria install né como teve como eu falei a, a, a install point tivemos a purple point tivemos tivemos algumas outras coisas da install essas são as que eu lembro de cabeça mas a gente teve a própria bff que participou com a install né então, foi Brasil for Fashion, né, que eu diga. E eu estava lá com a blusa do Pinguim, então, né, acabou sendo um pouquinho dos dois. E, cara, foi espetacular, foi maravilhoso. Vocês deram um apoio inimaginável com esses eventos da Insal. Eu agradeço demais, demais, demais, demais pelo apoio que vocês deram. Principalmente na Insal Point, né, que foi aquela semana maravilhosa de lives. Foi, foi muito bom, foi muito bom estar com vocês durante aquele tempo. Foi muito legal e eu pretendo fazer mais, tanto coisas da install quanto o pop, as coisas do Pinguim. Tá? É, também eu estive durante um tempo, que foi um tempo que eu não estive em live, eu fui fazer lá ó, parte da organização da Game Jam Plus e depois foi transmitida no canal Pinguim 10 na Twitch. Cara, foi muito legal Game Jam Plus, que é um evento nacional aí. Né, que é uma game jam, onde a galera tem que fazer por um determinado tempo. Tem que vender jogo, tem que fazer uma porrada de coisa. E não poderia ser diferente. Foi espetacular, foi divertidíssimo participar com todo mundo. Mais uma vez, se alguém aí que participou lá do, da Game Jam Plus estiver assistindo o vídeo, meus parabéns. Foi muito legal, foi muito divertido. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas também muito obrigado a Bring, que deu apoio a gente a fazer a, a Insult Point, né, que foi super legal, foi no canal Pinguinéis, vocês tiveram coisas e parabéns a todos os ouvidores que foram presentes lá. Cara, foi espetacular, foi divertidíssimo. A gente, além disso, além dos eventos especiais, a gente teve collabs sensacionais, nós tivemos a collab de Halloween. A gente teve, uh, ontem, né, no dia que eu estou gravando, né, tivemos com a sede, uh, a gente teve Papo Pinguino. A gente teve bate-papos, que não eram necessariamente do Papo Pinguino, como a gente falou com a Daiane. A gente também falou com o Luigi da Firasoft. Meu Deus, quanta collab, foi muito bom, foi muito divertido demais. Em falar em jogo, a gente também jogou muito jogo brasileiro nesse ano. Cara, a gente jogou Momodora, aí jogou Banzo, aí jogou Variety, a gente jogou... O que mais a gente jogou? No Galaxy jogou ano passado. Ah, vai ter mais jogo provavelmente algum eu vou estar tá deixando aí na tela aí pra vocês. Mas caramba, teve bastante jogo brasileiro e eu quero continuar trazendo cada vez mais jogos brasileiros. Cara, foi maravilhoso nesse quesito, foi muito legal. Quero trazer mais jogos brasileiros, o já teve muito jogo brasileiro e eu quero trazer muito mais jogos brasileiros. Né? Além disso, nós tivemos muitas novidades de Cat City e... Por que, que eu estou colocando Cat City aqui, sendo que é uma coisa muito install? Né? Que muita gente vê Cat City hoje em dia como uma coisa muito install. Então, Cat City é no universo do pinguim. Eu não sei se vocês sabem disso, eu já falei algumas vezes. Mas Cat City se passa no universo do pinguim 10 porque ele era para ser uma série original daqui, do YouTube do pinguim 10. E eu tinha cancelado e virou um jogo. Então, assim, Cat City é completamente pinguim. É completamente Pinguim 10, tá? Inclusive Cat City aí estamos aí com pedindo dinheirinho para a gente poder lançar o jogo para celular. Então se você quer ver Cat City no celular e você quer ajudar a gente a fazer o jogo, chega ali que a gente tem o nosso COFI, o link vai estar tá aí na descrição, provavelmente é o primeiro link, porque ele é o mais importante, pelo menos nesse momento, e aí você pode ajudar, ajude com o valor que você quiser, que a partir de um real, sem um único real, você já vai aparecer nos créditos, mas você pode ganhar muito mais coisa, tem bastante coisa, tem todas as vantagens, dá uma lida lá, Cara, você pode ter o seu próprio personagem, por exemplo, Pô, é muito legal, você pode conseguir Muitas coisas, você pode dar por mês Ou você pode dar de uma vez só Cara, vai de acordo com o teu bolso Mas dá, a nossa, dá uma ajuda lá A gente quer conseguir agora chegar em 150 reais Para a gente colocar no celular É só 150 Não é muita coisa Mas a gente precisa da sua ajuda Para a gente conseguir fazer isso acontecer, tá bom? E cara Em falar em evento, a gente falou de evento Textal, a gente falou de Cat's Salpoint e Jogos e a gente também teve eventos que a gente teve aqui no canal Que a gente trouxe, que eram eventos externos que vieram aqui pro canal Acompanhamos a The Game Awards e a Walsam awesome Snack Foi maravilhoso Isso porque era também para eu ter pegado a Walsam awesome Direct lá de junho Só que eu não consegui, infelizmente Então só teve o anúncio, mas infelizmente não fui capaz exatamente por aquela questão daquele trabalho que eu tava e caraca, foi maravilhoso daí né? eu pretendo muito continuar dando mais bolso sobre The Game e Eu quero dar muito mais ano que vem. Vai ser incrível, eu quero muito trazer mais eventos de forma oficial, ia ser maravilhoso, né? E por mais que eu, a gente tenha trago, por exemplo, a Nintendo Direct, a gente não tava de forma oficial. Mas cara, esses aqui foi oficial, a gente tava lá, entrou em contato, foi super legal. E, nossa, que espetacular foi ter fazer também isso tudo. E agora nesse fim de ano a gente teve, isso é uma grande novidade para quem é do YouTube, mas quem tá na Twitch já tá ligado. Né? Que é a nossa parceria com a GeoRound, a plataforma de teste de jogos beta. Né? Então você chega lá, é uma plataforma como a Steam, você chega, cadastra, se puder cadastra pelo meu link. Que eu vou explicar para vocês porque, mas você cadastra de graça, você não precisa pagar nada. Chega lá, você baixa, é um launcherzinho, assim como você tem Steam, a GOG, a Epic, você baixa como todas elas e você vai ter acesso a um catálogo de jogos que está disponível de graça durante, aquele, durante um período, geralmente você sai dos jogos, entra dos jogos e tudo mais, tem alguma, alguns bons jogos, você chega lá, joga os jogos, depois você volta lá no site, deixa uma review e pronto, você ajudou o desenvolvedor, é para isso que serve, Todos os jogos que vocês estão lá estão em beta, é só você chegar lá, dar uma reviewzinha. Cara, muito legal de ter a nossa parceria. E agora, toda vez que você deixa uma review lá e você tiver cadastrado o meu link, eu ganho uma comissãozinha. Então, você pode ajudar o canal de graça, literalmente, sem pagar nada, for free. Super legal. Então, cara, isso foi muito legal. Também foram coisas que aconteceram em 2022. Então, não poderem deixar... É ser diferente, então eu espero muito que a G-Round seja apenas uma das primeiras parceiras aqui no canal que mais pessoas entrem que mais pessoas também participem da G-Round, que mais empresas cheguem aqui também, exatamente para dar aquele apoio do conteúdo, eu poder trazer conteúdo de mais qualidade para vocês, porque agora eu vou poder trazer jogos da G-Round, por exemplo de gameplay aqui pro canal vocês não gostam de gameplay? Então a gente agora vai ter um motivo para poder trazer gameplay né e em falar nisso mas a gente tem umas coisas para falar sobre conteúdo, tá? Esse vídeo já tá enorme o suficiente? Já, já, já, já, já, já Mas eu vou falar resumido, porque provavelmente vai ter mais de um vídeo que vai falar sobre conteúdo, tá? Então eu vou resumir aqui, mas saiba que vai ter muito mais. Mas a nossa retrospectiva foi essa. Gostaram? Agora a gente vai entrar no futuro. O que, que a gente vai ter no futuro? Vamos lá, ó. O conteúdo vai mandar. Primeira coisa que o conteúdo vai mandar é no YouTube. Você gosta das gameplays? Cara, eu sei que vocês gostam muito das gameplays, mas eu pretendo diminuir o número de gameplays. Tá? Com exceção provavelmente da G-Round e alguns jogos para vocês conhecerem, eu não devo trazer mais gameplay, eu não devo trazer mais série, eu não devo trazer mais nada disso, porque não tem apoio suficiente de vocês, tá? Não tem. Então, se vocês derem bastante apoio para os gameplays, eu posso pensar em trazer, voltar a trazer série. Mas eu não devo mais trazer séries propriamente ditas. Eu devo começar a trazer o que eu estou agora, vou chamar de quadro conheça, tá? Que é um quadro para você conhecerem jogos. Mas eu não pretendo trazer mais tanta gameplay. Então, o que, é que eu pretendo trazer? Vídeos docs, que são vídeos basicamente documentários, pequenos, simples, sobre alguma coisa dos jogos. Assim como vocês já viram, por exemplo, com o vídeo... Quem é Eu vou deixar aqui nos cards, o vídeo é muito legal tá? Eu gosto muito, é aquele tipo de vídeo que eu quero trazer Ou também do Clube Box Writers. vídeos naquele estilo Não que eu pretendo trazer o Clube Box Writers de volta, porque eu não pretendo Mas eu pretendo trazer aquele estilo de vídeo de volta Pro canal, que são vídeos mais elaborados, são vídeos mais legais Porque assim, o YouTube não é de gerar muita view Mas então, pelo menos eu quero trazer vídeos que eu realmente curta trazer para vocês, tá? E eu até trazer mais vídeos de conheça, muito mais para poder mostrar jogos, por exemplo, que no Twitch não vão fazer sentido. Então eu quero trazer conteúdos que eu gosto mais de trazer também, né, já que eu pretendo trazer menos séries. são então, por exemplo, o Slime Rancher, por mais que tenha sido bem aceito, não teve nenhum comentário. Então, se não teve nenhum comentário, é difícil eu poder trazer mais vídeos como aquele, entendeu? Então, provavelmente vai ser um ano com menos gameplays. Tá, vai ter mais conteúdos, provavelmente mais focado em criatividade Mas não vai ter tanta gameplay, não esperem tantas gameplays no ano que vem A Twitch não vai mudar, então se você acompanha a gente na Twitch normalmente vai mudar, vai adicionar, vai ter mais quadros, vai ter mais coisas Mas o conteúdo que você conhece não, não muda A gente vai continuar tendo gameplay, a gente vai continuar tendo bastante coisa E é não vai mudar muita coisa Vídeos curtos provavelmente vão ser grande foco do ano que vem. Então você que gosta dos shorts, gosta do... dos cortes, dos shorts e tudo mais, vai ter mais vídeo para vocês. Tá, Saibam disso, porque não só é algo que o YouTube realmente está incentivando bastante, mas como é uma coisa que tem dado muito certo para o canal, e sinceramente combina com o canal, diferente de muito canal por aí, aqui no canal combina, porque muitas vezes vocês gostam de ter uma notíciazinha mais rapidinha, vocês gostam de ter um conteúdo para vocês conhecerem rapidinho, então... Combina, não, não é algo é, distante do, do canal Primeira E é uma coisa que eu gosto de fazer, diferente de muito criador de conteúdo, tá? Eu pretendo também trazer posts mais interativos para algumas redes sociais, principalmente as que tem mais, Twitter, Instagram, o próprio Co, né, então você pode me seguir no Co, você pode me seguir no Instagram e tudo mais... Que são o quê? Vídeos que? Vídeos eu, é, eu vou pedir opiniões de vocês, ou eu vou fazer alguma brincadeira que vão estar tá só nas redes sociais. É isso que eu pretendo trazer mais também em 2023 para vocês, tá? Então, você que gosta aí de, de posts mais interativos, gosta de brincar, fica à vontade. Eu também pretendo trazer mais coisas aí do meu dia a dia para a galera das redes, tá? É, incluindo, por exemplo, o Vocês vão ter notícias express, principalmente, por exemplo, no Twitter. Que provavelmente é onde vai ter mais notícias. tá? Então, provavelmente, ah, saiu uma notícia que eu recebi agora no e-mail. Cara, vocês já estão recebendo lá no Twitter. Provavelmente já vai estar chegando muito antes de eu gravar vídeo, fazer shots, qualquer coisa. Já está, provavelmente, lá no Twitter. Já está no Instagram, já está em uma porrada de lugar. E eu quero falar sobre o novo diário de escrita. Que eu falei para algumas pessoas, provavelmente, ou ia ser o último vídeo do ano, ou o primeiro no seguinte, bem provavelmente ele vai ser o próximo vídeo depois desse, tá? Não sei quando que vai sair, mas vai ser o próximo vídeo. O próximo diário... O, o novo diário de escrita não vai ser o diário de escrita. Não vai ter esse nome. A segunda temporada de diário de escrita, que depois de tantos anos a voltar, não vai ter esse nome. E também vai estar muito além do formato. Ele vai ter mais coisas, ele vai ser mais criativo. Estamos falando agora do que era o Diário de Escrita para Diário Criativo. Esse é o novo nome do quadro do canal Pimenez. Diário Criativo. Tá? Então vocês vão ter mais novidades quando obviamente chegar, mas provavelmente vai ter muito mais coisa além de história, porque eu queria trazer temas que não são necessariamente escrita. Então vocês vão ter, provavelmente, por exemplo, eu falando de jogo, a gente vai falar de livro, a gente vai falar de filme, a gente vai falar. Sei lá do que eu vou querer mais falar. Mas eu vou querer falar de outras coisas que não só a escrita. Então prepare-se para a segunda temporada de Diário de Escrita. Que é o Diário Criativo. Tá? 2023 aí para vocês. Vai ser, vai ser massa. Vai ser muito maneiro. É, vai ser um ano que eu quero focar muito na criação de vídeos. E também de jogos. Como assim, pinguim? Eu quero trazer vídeos mais elaborados e eu quero ter a maior quantidade de número de jogos lançados em um ano. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão ter conteúdo a roda Muito por conta de vários planejamentos também que eu tenho de vida normal. Ou seja, muitos objetivos que são para o canal Pemunerais também vão ser meus objetivos de vida padrão. Tá? Eu quero trazer conteúdos originais, eu quero trazer coisas realmente elaboradas. Eu quero que ano que vem eu eu tenha mais gosto por conteúdos mais elaborados. Isso não significa conteúdo mais simples, não continue. Na verdade, ele vai ser exaltado, mas, enfim, vocês entenderam. E eu quero... vai ter muito jogo, vai ter muito isso, aquilo. Por quê? Porque vai ser o ano de todas as histórias. Pode colocar aí, você quer seguir aí o primeiro 10, você vai ver provavelmente muito essa red tag, tá? No ano que vem. Red tag, o ano de todas as histórias. Ou, como eu quero dizer é a hashtag 2023 para contar a história. Por quê? Você me pergunta. Porque vai ter muita coisa de história do Pinho 10. Já começando pelo próprio Cat City, né? Vai lançar Cat City ano que vem. A expectativa, pelo menos, tá? Não não é uma certeza, mas alguma coisa Cat City vai lançar. Então, vai ter Cat City, de toda forma. Vai ter Cat City, vai ter mais coisas, vai ter muita coisa. Como, por exemplo, uma das coisas que eu vou revelar agora é a Volta. Entre aspas, mas vocês vão descobrir depois com mais detalhes Do Mistério da Lata Rosa tá? Vai ter uma edição especial De 5 anos depois do lançamento Do original Mistério da Lata Rosa Que terminou em 2017 Então Aguarde, vai ter uma edição especial Do Mistério da Lata Rosa A gente vai ter o especial De 600 Da Twitch De 400 aqui no Youtube Inclusive, muito obrigado 400, yay! E 100 que chegou no Twitter, e eu não sei se vai chegar no Co até lá, ou no TikTok. E agora tá em 24 seguidores no TikTok. Quem sabe, né? Também não sei se vai chegar até lá, vai depender de vocês. Mas enfim, eu quero dar um grande especial, e esse especial vai ter a ver com histórias. A da Twitch eu posso dizer qual é. Só a da Twitch a Da Twitch, que na verdade é de 500 ainda Porque é de 600, eu não sei o que, que vai ser ainda A da Twitch Vai ser um RP Não, não é RPG, você vai entender errado É um role Play Do Jornal pinguinês Então Uau, vai ser muita coisa Aguarde uma coisa Inspirada, porque vai ser muito diferente Do RPG Do Selbit o meu objetivo é chegar próximo, mas um caminho diferente. Tanto é que não tem o G. Então, não espere, por exemplo, ter dado. Não espere realmente ter dados durante toda a live do SRP. E vai ser muito legal, vai ser muito insano. E a gente, além disso, eu quero ver se eu trago histórias novas. Tá? Vai ter história escrita nova. Vai ter história... Você gostava, né, quando eu escrevi história lá, digitado para você ler como um livro? Vai ter nova, Vai ter história nova. E vai ter remake também. Vai ter remake de história velha. Vai ser insano. Vai ser muito divertido. E tudo isso vai estar registrado no, no diário criativo. E também em outro quadro de devlog. Quando for em jogo. Porque os jogos agora também vão contar história. Já que vocês curtiram muito isso. Está em Cat City. E quanto mais certo provavelmente der Cat City. Mais jogos de história Pinguem 10 vão existir. Tá? Então pode ficar tranquilo. cara meia hora de vídeo acho que tá mais do que o suficiente vocês estão vendo que eu estou muito empolgado e vai ter provavelmente ainda mais vídeos para falar de novidades do canal só que provavelmente as próximas eu vou estar mostrando de fato muito dessas coisas que eu estou falando hoje eu provavelmente eu não vou editar muito esse vídeo provavelmente eu vou só deixar os links na descrição e é isso aí vai ser mais vlog eu vou editar o menos possível esse vídeo então desculpa saiu bastante grande mas eu realmente sou muito empolgado e tinha muita coisa para a gente falar, tá bom? Provavelmente vai ser só retrospectivo, provavelmente eu vou editar aqui. É isso, muito obrigado por ter assistido, a gente se vê numa nova era nesse canal. Ah, e mais uma coisa, esse vídeo provavelmente é um dos últimos, ainda não é o último, mas é um dos últimos vídeos que vai ser feito neste quarto que está aqui, que para quem não sabe, que não está acompanhando as lives, esse quarto que eu estou aqui, não é o meu quarto, é o quarto dos meus irmãos, que eu estou aqui por um tempo, porque eu estava me mudando para um quarto novo, tá? Que é basicamente o segundo andar da minha casa, então, vocês vão ter um local agora completamente novo e um local agora extremamente planejado para vídeos. Vocês não têm noção da minha alegria, tá? Que vai ser no ano que vem, tá? Então, é isso. Eu quero agradecer demais por todo esse tempo. Obrigado, João Round. Obrigado a Bring, obrigado a todo mundo que deu apoio, incluindo você, que acompanhou o canal durante todo esse tempo. Tá bom? É isso. Não se esqueça feliz sempre. Eu vejo vocês numa nova era deste canal. É isso. Não se esquecer feliz sempre. Por mais que o ano tenha altos e baixos. Para cimas e para baixos. A gente tem que sempre se manter positivo. Claro. Do jeito que a gente puder. Também não é pra forçar a barra, tá? É isso. Então, se esqueça de ser feliz sempre. Eu te vejo no próximo ano. Até 2023. Não se esqueça de ser feliz sempre. Abraços do Pinguim e... Tchau, tchau! Falou. Falou.